Olá, meu nome é Rodrigo Suzuki, eu sou engenheiro da Nel Site e eu sou o Japa. O Japa responde de hoje é. Bom, gente, a automação ela facilita o uso dos equipamentos eletrônicos da sua casa. Bom, eu vou te dar um exemplo. Você não tem um monte de controle dentro da sua casa e muitas vezes você acaba se perdendo na utilização deles. Não sabe qual que era o da TV, qual que é o do DVD, qual que é da TV a cabo A automação ela pega todos esses controles e junto numa interface de tablet Você também vai... Não, me dá um celular bonito, vai. Nós podemos também... Não Você também pode utilizar no celular E não necessariamente você precisa estar dentro de casa, na sua rede Wi-Fi, para controlar a sua casa Você pode fazer isso no seu escritório, na rua Ou também através dos botões Ou também por painéis que são como tablets fixados na parede. E a automação... Estava meio danizada. E a automação vai além disso, como a criação de rotinas. A gente pode ter um botão no tablet, no qual você tem a rotina assistir o filme. O que essa rotina vai fazer? Ela vai descer o telão, já vai ligar o projetor, vai fechar as cortinas... Ah, podia ter feito assim. Fechar as cortinas, ligar o ar-condicionado, ligar o sistema de som deixar a iluminação adequada para assistir um filme, apertando apenas um botão. É muito comum é, você esquecer o ar condicionado ligado ou alguma luz ligada, então a automação ela consegue criar determinados horários em determinados dias da semana que você pode mandar desligar. Você também pode, em determinado horário, mandar fechar alguma cortina da sua varanda gourmet que às vezes o sol acaba pegando e queimando seus móveis. Que... A pessoa pode, tem a possibilidade de determinar o horário e os dias da semana nos quais ela vai querer que aquela rotina seja executada. Bom, gente, por hoje é só. Se surgiu alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. E se você gostou, curta e compartilhe. Curta e compartilhe. <risos> e nos vemos no próximo Japa Responde.